Olá pessoal, eu tô falando aqui Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Estamos aqui no Diário da Mentoria de IAC. Nesse diário falamos sobre o que aconteceu na última semana dentro da Mentoria de IAC. Então as coisas mais relevantes que aconteceu dessa semana foram bastante coisas, né? A primeira foi o troubleshoot que a gente precisou fazer, o tratamento do incidente que a gente precisou fazer. A gente precisou entrar lá no código Django para resolver um problema do check, tá? A gente precisava fazer um check automatizado no Doku. Por que a gente precisava disso? Porque o Doku oferece a funcionalidade de que de quando uma aplicação faça deploy nesse PAS, você faça uma validação automática, que você cheque o endpoint, você diga, ó, oh, o, o, o ter, determinado endpoint, na, na, determinado aplicação no endpoint health está funcionando, se tiver, ele já deixa passar. Isso garante que, quando você faça um deploy e algo que você fez, seja na configuração ou seja no código quebrou, o Doku avalia a aplicação antes de colocar ela no ar. Porque o Doku tem o, o rolling update. O Doku tem a solução de rolling, rolling deploy. Né? Você pode deployar a aplicação e ela... E automaticamente sem fazer downtime, porque ele sobe a aplicação embaixo né, e a sua continua rodando. Ele valida essa e continua. Mas se você não criar uma validação madura, ele só vai checar se o container está funcionando. Então sua aplicação pode quebrar nesse processo. Então o que, é que a gente fez aqui dentro da, da mentoria? A gente trabalhou no check que o Doku oferece. Só que a gente percebeu que tem uma, um, um problema entre o checks e a forma como o Django habilita o Allowed hosts né? Então a gente... Sofreu bastante, mas parece que a gente entendeu e já estamos pertinho de terminar essa testa. Só precisamos validar isso. Assim. A gente já encontrou onde está o problema. O problema está no fato de que o Django ele tem um allowed host, que é uma variável, um dado que ele permite, quais hosts ele será consultado enquanto web service. Né? Então, e o Doku ele faz, ao invés de ele fazer a checagem por nome, ele faz a checagem pelo IP. E aí, quando você pergunta, para o container em questão, que é um IP aleatório, ele não vai saber quem é. Então, a gente tem dois, dois caminhos. né Ou a gente faz o check via nome e não garante, porque eu não vou testar o container que está rodando ali temporariamente, eu vou estar testando o container de verdade, então não serve. Ou a gente resolve esse problema da dinamicidade dos IPs. E a gente já botou isso no código e vai validar. Há outras coisas também que a gente está fazendo, é que a gente está agora numa etapa de de remodelação do nosso deploy. Hoje o nosso deploy, ele acontece de forma unitária, ele vai lá com o playbook e faz o deploy, tanto o stage como o prod. A gente está separando isso, isso foi logo no comecinho que a gente fez, só para ter logo em seguida, e a gente não atacou essa diferenciação de environments. Agora a gente está fazendo isso, né? a gente está trabalhando no playbook, para que o playbook deploy só stage e depois só prod. Tá, foi uma coisa temporária que a gente fez e agora a gente vai trabalhar nisso. Aí após a gente trabalhar nisso, a gente vai colocar em produção os dois módulos Terraform que a gente já tem pronto. A gente cria a infraestrutura de suporte antes para que depois ela possa ser usada, tanto o S3 como o Cloudflare. Né? Então a gente já tem isso e a gente vai colocar. No pipeline também, ou seja, o pipeline vai entregar tanto o deploy do Enso porque ele roda numa máquina E a gente só faz isso porque a gente não tem acesso à API da máquina para criar ela do zero e aí, antes, Só que antes disso a gente faz a criação de tudo que, que, que essa, aplica, essa plataforma precisa para funcionar né? A gente checa os serviços de apoio, cria todos os serviços na, na cloud e por aí vai Então é isso pessoal, essa semana teve muita coisa interessante com o CICD Muita coisa de código também, muita coisa de terraform se você está interessado ou interessada, dá uma olhada aqui na descrição, vai ter o um link né, com todos os detalhes da mentoria. É só participar. Muito obrigado e até o um próximo vídeo.